Senhor presidente, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou assistente social justamente do sistema socioeducativo. Então, trabalhei ao longo desses últimos 10 anos nessa área e sempre trabalhei nas unidades de internação do sistema socioeducativo. Nós não estamos falando, nesse caso, de apenados, nós não estamos falando do sistema prisional, nós não estamos falando das cadeias públicas, nós estamos falando das seis unidades de internação para adolescentes autores de ato infracional. Então, há uma regulamentação internacional que difere do sistema prisional para essa área e há uma convenção sobre os direitos da criança que o Brasil é signatário de 1990 que direciona essas regras que a gente colocou nessa legislação. No Distrito Federal, eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, quando nós financiamos a compra dos scanners corporais em todas as unidades de internação. Todas as unidades de internação do DF hoje têm scanners de alto nível e de alta resolução sobre os corpos dos visitantes que vão entrar nas unidades de internação para visitarem os adolescentes. Então, a gente não veda a revista pessoal, desde que ela cumpra as diretrizes previstas na Organização das Nações Unidas. A maior parte dos países desenvolvidos do mundo... Se atentam a essas diretrizes, então são diretrizes importantes e a única coisa que nós vamos estar fazendo é respeitar a dignidade dos adolescentes internos dessas instituições. E nós estamos falando apenas dos visitantes que submetem a essa revista de alta escala no processo de entrada nas unidades de internação. E todos os visitantes que vão entrar nas unidades de internação vão passar pelos escâneres de alta segurança. E a revista pessoal é assegurada pelo projeto, só é proibida a revista vexatória, que é uma revista com recomendação internacional de proibição. As unidades já têm o um scanner em funcionamento. E o artigo 4º, ele fala sobre, no caso de não estar funcionando, a visita vai acontecer no parlatório da unidade, com a presença dos agentes. A entrada dos familiares que passam pelos Scanners, para quem já entrou numa unidade de internação, ele vai para dentro do módulo de convivência do adolescente, que é onde ele fica alojado. Com o scanner, hoje é possível identificar as drogas entrando na unidade e já no scanner eles são levados para um hospital ou IML. Com a revista vexatória não é possível nem identificar nada, apenas atentar contra a dignidade das pessoas, porque a droga geralmente está dentro do estômago. Então a gente conhece essa realidade perto e vive, né? a gente sabe da importância de respeitar a dignidade e mais, isso garante o atendimento da família e o cuidado da família com esses adolescentes, já que é o objetivo importante do poder público que esse adolescente possa voltar à sociedade de forma diferente do que ele entrou nas unidades socioeducativas.